que, por sinal, a volta do Cuca para o futebol paulista, o Cuca dirigiu. Tem os números do Cuca aí, Cascão? Então coloca o número do Cuca aí. Bota aí o eu ler. Vamos lá. Vamos lá. Ó o nome. Bom nome, o Cuca, com 59 anos, títulos como treinador. Dois campeonatos brasileiros, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, quatro campeonatos mineiros, um campeonato carioca, uma Taça Rio... Uma Copa da China e uma Supercopa da China, contratado pelo Corinthians até fim de 2023. Falam nos bastidores, falam, vem para mim, nos, bate, nos bastidores que ele vai ter dificuldade para assumir. Isso é um problema do Duílio, isso é um problema do Corinthians, isso é um problema jurídico, isso é um problema deles. Eu acho ele um baita treinador veloso. Boa tarde. Não, eu acho que essa parte não dá para questionar, né? Parte do Cuca como treinador, como uma pessoa que vai gerir o grupo, o Cuca é muito bom. O questionamento que se faz, o que o Cuca não teve até aqui, na carreira dele, é com relação ao que ele não respondeu na Suíça. Mas eu acho que é o momento do Cuca também se manifestar, sabe por quê? Porque nesse momento a carreira do Cuca está numa encruzilhada. Ou o Cuca consegue assumir o Corinthians, se explica, dá uma satisfação que ele foi realmente julgado à revelia e, e qual é a participação dele nessa história toda, ou a carreira dele pode terminar nesse momento. Se o Cuca não conseguir assumir o Corinthians, quem é que vai contratar o Cuca depois? Então, eu acho que o Cuca que evita falar sobre o assunto, porque é polêmica, é um tema difícil, e ele foi condenado. Se o Cuca não expor agora que ele está sendo cobrado, porque os outros clubes... Ele já deu, ele ninguém deu uma que... cobrou essa condição do Cuca. É, o Cuca trabalhou em todos os clubes que você falou aí disso, e ninguém ele, questionou disso. essa questão do Cuca. Nunca ninguém. Chegou o momento... De ele chegar Hoje, de ele o falar. Culpa. De ele falar sobre Isso. O Vai lá, fala hoje. Que por sinal ele deu uma entrevista para a Mariana Ruiz. Está aí a entrevista para todo mundo. Uma entrevista esclarecedora dele. Então, ele que seja responsável por isso. O Corinthians que seja. Não somos nós que temos que. A carreira que ser. dele tá em xeque. Exatamente isso. Então, então, ele está em xeque. É isso que ele é tem. Momento que fal... dele falar. E o Corinthians sabia disso. E só que isso foi em 87, 89, já em 2004, já prescreveu. E aí, cada um que tome conta da sua vida. E ele que tome conta da dele. Agora, a parte de como treinador, realmente, o Cuca sabe. Levar um grupo, sabe gerenciar, sabe tomar conta de uma situação num clube e que o Corinthians tem um elenco que não é fácil de trabalhar. É um baita treinador. É bom treinador e tem jogadores de qualidade. O Corinthians tem um time que individualmente é bom. Precisa fazer isso funcionar. Como e funciona? O tem essa capacidade. Como que pode funcionar para você na parte tática? Que a gente, eu e você eu e o Souza o Fernandinho que está aqui que é o bom sagrado, como, como pensar na parte tática, sem é o Renato Augusto, como ele pode funcionar, que ele já enfrenta o Goiás, que, por sinal, o Cuca foi extremamente bem no Goiás. E quem foi campeão do mundo, o São Paulo, em 2005, quem deixou o time para o Paulo Tuori, foi o Cuca, que trouxe André... Sabe. Os caras, caras do do Goiás, Goiás, os caras do eles, Danilo, que essa... todos eles, Danilo, quem fez o time em 2005 e que transformou foi ele. O que ele fez no Fluminense foi o campeão, campeão no Atlético da Libertadores, Veloso. E Copa do Brasil. Você sabe que essa pergunta que você me faz sobre como o Corinthians jogar sem o Renato, dá para gente pensar, e eu vi ontem o que o Abel fez sem o Veiga. <risos> então... O Palmeiras está tendo a mesma dificuldade de ser um meia. E aí, o que ele fez ontem... Sem dois, né? Tempo, Gustavo Scarpa também. Né? É, ontem, no primeiro tempo, ele tentou o John John, que até jogou bem, só que estava jogando aberto pela esquerda. Mas o Palmeiras não tem meia também. E o que ele fez ontem? Ele mudou para um 4-4-2 com dois jogadores de velocidade É a melhor frente, frente, coisa do mundo, velho. E dois, do dois, mundo, atacante, e dois atacantes. É a melhor coisa do mundo é o 4-4-2 do Corinthians. Ele fez e dois, dois atacantes, atacantes e acabou, o Abel. irmão. O Abel viu a dificuldade de criar o Palmeiras com um meia que não está funcionando como funciona o Veiga, é claro. E o Corinthians tem essa mesma dificuldade sem o Renato. O que ele fez no segundo tempo? Ele mudou para um 4-4-2, com dois jogadores de beirada de velocidade e dois jogadores enfiados na área. E virou o um jogo. Isso Então, mesmo. se o Corinthians não consegue achar uma forma de jogar. Joga 4-4-2, irmão. Bota um 4-4-2. Como está jogando hoje já é o Roger Guedes e o Yuri na frente, e dois jogadores de velocidade do um lado. O problema é que o Corinthians está colocando o Juliano de um lado e estava colocando o Matheus do outro. Não tem a velocidade. Não tem velocidade, ele não aí, tem velocidade. Você já lutei com os dois laterais? Se eu não tenho com o Fábio Santos, e se o Fagner teve uma, um edema, gente, edema é só o edema. Tá? Edema, da, eu já joguei com o tornozelo quebrado, irmão. Eu já joguei. Quando o Corinthians foi campeão da Supercopa e eu fiz o gol contra o Flamengo, eu quebrei a clavícula. Pega o gol aí, Cascão. Pega o gol que eu vou mostrar pra esses caras que jogam a bola hoje. 1x0 contra o Flamengo, gol meu. O único título da Supercopa de Flamengo, o único título entre os dois, eu fiz o gol. Eu fiz o gol. E eu quebrei a clavícula. Eu saio com a clavícula quebrada. Eu joguei o jogo todo com a clavícula quebrada. Um edema, irmão. Edema. Mano, você tá de brincadeira, Souza. O que, que o Cuca tem que fazer? Qual a visão que você tem? O Cuca que foi vice-campeão da Libertadores contra o Palmeiras, lá no Maracanã, que eu tava lá. Souza. Trabalhei com ele, boa tarde. Tive a felicidade de trabalhar com o Cuca em, 2000, em 2004. Como treinador, assim, é um assunto, esse assunto extra-campo eu não conhecia de verdade, trabalhei com ele ali, nunca, nunca fiquei sabendo desse, desse assunto. Mas como treinador é um cara que tem, tem um currículo e um know-how, um cara de uma personalidade muito forte. Um cara que, que sabe é, o que faz dentro das quatro linhas. E outra coisa, né? Pô, se o Corinthians ficar refém do Renato Augusto... Toda hora que acontece alguma coisa... Renato Augusto, Renato Augusto, Renato Augusto... Um treinador que chegar e não conseguir montar um time sem um jogador... Que competir competência pela, é, pro treinador? Pelo, pelo amor de Deus. Olha, Abel Ferreira. Eu não tem que... Danilo. Não tem Gustavo Scarpa. Não tem Rony. E outra coisa, outra coisa. O Rony jogou a final... Já sabendo que ia operar. operar o ombro, meu irmão! Você não tem que dar parabéns para um cara desse? Você não tem que bater palma? O que, que foi? Não, ele é o braço que ele operou. Foi o braço ou foi o ombro? O braço, o antebraço. O antebraço? Meu irmão, aqui, isso aqui é o quê, filho de munheca? O punho. punho. Você usou muito punho na sua vida, Fernandinho? Inúmeras situações. Muita briga na rua e na escola? Para empunhar brigava. o microfone, Apoiei, Fernandinho. o microfone bem, o Fernandinho. o microfone. Muito, é. Fernandinho. Apanhei na... Apanhei... Aprendi a brigar apanhando. É lógico. Batendo, Eu na só rua. apanhava na escola. <risos> Aí depois continuo apanhando na vida. Vamos lá, Souza. Não. Por que, que o treinador não consegue fazer o time? Um... Se Abel Ferreira tirou o Hendrick durante quatro jogos, nem botou para jo... entrou. Jogou onze jogos. Ficou quatro sem entrar. O menino voltou, é artilheiro. Vai ser um fenômeno. Vai ser um fenômeno esse menino. Esse menino vai ser um dos maiores da história. Para mim, ele vai ser muito melhor que o Holland. Escuta o que eu tô falando para vocês. Infelizmente, ele está no, no parque errado. Podia estar tá no parque eu vejo, São Jorge. Eu vejo hoje o do, quiser. No, no Corinthians... Não fizeram. Tre... Um treinador que chegar tem, tem que... Não, já chegou. O... Não, tornar o Corinthians um, um futebol é, ofensivo. Né? O Corinthians hoje é um, é um time que joga de uma forma dentro de casa, fora de casa de outra forma. Então você tem que ter um futebol de imposição, que é o futebol do Abel, né? do Palmeiras hoje, que independente de se está jogando os principais jogadores, ontem contra o Cerro, mesmo tomando gol, é um futebol imp... que, que impõe futebol, futebol para frente, tocando a bola. O Corinthians, a gente viu o jogo contra a gente no Júnior, parecia que a gente no Júnior estava jogando. Em casa. Qual foi o jogo que o Corinthians jogou bem? Legal Palmeiras, mesmo. Palmeiras contra o Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras. Dois dois. Dois dois. contra o Palmeiras. Dois a dois. E enfrentou tá de igual para igual. Não, meu irmão, os caras ah, têm, sabe quanto tempo os caras ficaram de férias do Corinthians? Quase de três meses, velho. É, eu vi, e eu vi o Abel ontem dizendo, reclamando que não tem, que, que quem perguntou se o, se o, Lázaro teria tempo, que quem, cara, foi é, é o o campeonato que se teve mais tempo para trabalhar. Deixa eu só mostrar uma coisa. Né? A torcida do Corinthians ontem à noite fez um manifesto contra o cu e contra a torcida. Coloca lá, Cascão, porque aqui a gente tem que mostrar tudo. Tá vendo? Ó? Tá aí, ó. Aqui não tem essa. A torcida foi lá ou uma pessoa foi lá, porque ninguém sabe que é o RLA, que eu acho que é ali. Esse rapaz foi lá. Esse rapaz foi lá no, lá no, no, no portão do Corinthians e ele escreveu tudo isso. E aí, esse, essas, essas, essas imagens, tipo, cada um tem a sua, né? Da pichação ou das coisas. Eu não entendo muito disso. Eu só sei que o pichador bom é aquele que desenha, aquele que faz essas coisas é maravilhosas. É o grafiteiro, é o grafiteiro, é o grafiteiro né? Grafiteiro. que a palavra é grafiteiro. É o grafiteiro. Agora, quando você vai e escreve isso, você tem que mostrar o seu rosto, irmão. Mostrar quem você é. E tá lá, ó. E tá lá. E hoje, vem pra mim aqui. E hoje que vai ter a sonora do Cuca, a apresentação dele, ele tem que abrir para todo mundo fazer a pergunta que quiser. Ô Neto. De... Pode falar. Sabe por que surgiu esse conflito do Corinthians com o Cuca? Além dessa situação, porque o Corinthians lançou uma campanha, respeita as minas. Foi uma campanha defendendo as mulheres, é uma coisa legal... Bacana, que teve repercussão, um posicionamento no Corinthians. E agora, com essa situação do Cuca, fica esse conflito. Quando lançou essa campanha e traz o Cuca, que tem esse problema judicial, que ele deve explicar hoje. Eu não tem mais já... problema judicial. Então, já passou, mas aconteceu. A verdade, aconteceu um fato a verdade que aconteceu. ele foi condenado Isso, um em, em 89, 89. Ele foi até 2004, ele não podia pisar lá se prescreveu e já fazem 34 anos. É só ler o que a Marília Rui escreveu. E aí, se o Corinthians contratou, o Corinthians respeite a mina, é o time da decoração... Eles que têm que saber da importância então, disso. E, a, então, aí o Corinthians vai ter que, a direção, mostrar que realmente quem manda no time. Já, a torcida mandou um manifesto, Fernando Lázaro foi embora. Pediram um outro treinador, trouxeram o Cuca. Se, não, se o Cuca não assumir... Então a diretoria tem que ir embora. O a presidência Andrade tem também que ir embora. Do, do que o, o Rogério Senni. O Roberto Andrade. Também tem É, o Roberto de Andrade, que porque a torcida. Então, a direção, o presidente tem que ir embora. E entrega o cargo para alguém da torcida organizada. Você está dizendo que tocar... assim, ele, ele, como contratou o Cuca, de não deixar não, ele não não, não, não assumir e honrar o compromisso. Tem que... aí, aí, aí entrega o cargo e alguém da, dire... da torcida organizada, eles escolham quem e vai lá e assume, porque quem manda. Nessa situação, da impressão da torcida... Não, não só o São Paulo fez isso agora com o Rogério, outro erro da direção. O, o, o, a torcida tem que entender o seguinte, ele quer ser presidente, respeita a regra do clube. Se inscreve, contra, compra um título, concorre a, a, a, a fazer parte do conselho e depois cumprir o prazo, vai lá, se candidata a presidente. A regra é essa, se é certo ou não. Mas a regra, é assim que a funciona. regra não é clara, né, Fernando? Então, mas é, mas a regra para você virar presidente é não dá para de fora para dentro querer mandar. Se a direção do Corinthians pipocar, independente de qualquer posição, vai embora, e entrega o cargo. Essa situação para mim tá muito clara. Então, vamos lá, do Cuca como treinador, Fernandinho, o que, que você acha que da que dele? É. Qual que é a sua visão? Eu não me dou o direito de criticar o passado de ninguém, cara. Não me dou esse direito, então eu vou falar como ele treinador. Como treinador, ele é ótimo. Vai ajudar o Corinthians, vai acertar. Mas se você olhar os números que o Lázaro tinha, apesar da contestação, não eram ruins. Mas não queriam, não deu certo. Estão com medo de se eliminar da Libertadores, que existe uma possibilidade. Copa do Brasil. Acho que é muito mais da Copa Brasil, do Brasil também, do que da, da Libertadores. Mais. Enfim, tomaram uma atitude radical. O que me incomoda é que quando colocaram o Fernando lá, ah... Ele é o cara, achamos que ele tem que estar tá lá porque ele tem condição, porque não tinha arrumado ninguém. Mas não é só o Corinthians. Embora. O Guarani é assim. Sabe que a Ponte Sim, Preta... Sim, é que fez... nós estamos não. falando do Corinthians. Não, mas eu vou... Tudo bem, a gente. Pode... A gente precisa falar só do Corinthians. A gente tem exemplos. Bons e exemplos ruins. Vamos lá. A Ponte Preta subiu. O que, que fizeram? Mandaram o Hélio dos Jões tá embora. embora. Meu irmão, Fala o, Fala do... mesmo, o Dorival Júnior ganhou Fala a Copa do Brasil Libertadores. Mandaram ele embora. O Filipão, mandaram ele embora. O que não foi o Depois Renato jornalista. Gaúcho foi mandado embora do Grêmio, saiu chorando e voltou pro Grêmio de novo. Se eu não estiver errado... Você querendo mandar a... o Mano agora embora? Daí. Acho que A terceira ou a quarta vez. A Renata deu uma informação agora que o Atlético Mineiro quer o Mano se o cu... pro Cudê ir embora. Então, Estamos não é cá. empresa... O Abel Ferreira, não é, é. empresa, não. Não, é, não são jornalistas, comentaristas. Olha só, o Mano está empregado no Inter. O Cudê está empregado no Atlético. E os caras estão querendo já trans... trocar. Posso então, dar um dado? Pode falar. Ó, o Abel Ferreira está dois anos e meio no Palmeiras. O Voivoda está dois anos no, no Fortaleza. O Abel ganhou oito títulos, onze finais. O Voivoda, acho que ganhou um estadual, se eu não me engano, e o direito de, de duas Libertadores de Copa do Nordeste, talvez. Aí você pega o Santos, seis treinadores no mesmo período. O São Paulo, três treinadores então... no mesmo período. O Corinthians... Três treinadores no meu período. Aí Isso. você pega. Sabe por que não mandaram embora o CUDE até agora? Porque tem que pagar 25 Três, deixa milhões falar, de reais. Foi roda, o Cascão tá falando. Três cearenses é. e uma Copa do Nordeste, que é título pra caramba. Segurou? Seguraram o cara dois Isso. anos. Isso! Aí você pega. Pra mandar o CUDE embora, tem que pagar 25, é, 25 milhões de reais. O, o Vitor Pereira, pagaram 15. Sabe quanto o Rogério Ceni recebeu pra ser mandado embora? Sei. Dois salários: 1 milhão e 600. Ele porque mão. ele abriu mão da ele multa. Ele abriu mão da multa. É uma e, coisa Não, mas, não, deixa eu é falar. Multa... É tão. Não, então, desculpa, Fernandinho. É tão legal por parte do Rogério Ceni que ele pensou na instituição. Ele não pegou o dinheiro da multa. É o que eu digo, é que a, eles dão uma multa cavalar para um treinador estrangeiro e para o técnico não, brasileiro. Mas, não, dão. mas só é por que não Isso dá? Isso é um absurdo. Então cara. eu vou te contar. Vou perguntar para o Veloso, para você, Souza para você, Fernandinho, para você que está em casa. O Dorival Júnior, ele foi para o Ceará. Ele tinha, teve um, um problema muito sério de saúde Graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida abençoou ele, que eu amo pica-pau Ele é um cara extraordinário Um baita do treinador E vai dar certo no São Paulo, a gente vai falar já disso Aí ele tá no Ceará Ficou um tempo desempregado Vai lá, faz o um baita do começo ser Americana, os seis jogos ele ganhou seis Ganhou seis aí, né, aí, o Flamengo, aí o Flamengo veio O Flamengo não veio atrás dele? O que, que ele tinha que ter feito? Ou o procurador dele? Ou o agente dele? Vamos supor que alguma televisão venha me contratar aqui, o que é impossível eu sair. eu não saio da Band até o final da minha carreira. Pode vir quem quer quiser. E não vai vir, porque eu não saio daqui. Vocês têm isso gravado aqui. Ó. Eu não saio daqui. Eu vou cumprir meu contrato até 60 anos. E depois eu encerro. Aí, o seguinte, ele vai para o Flamengo. O que, que ele tinha que ter feito? Meu irmão, eu quero dois anos de contrato, eu quero um milhão e meio de dólar para ganhar a Copa do Brasil, mais um milhão e meio de dólares para ganhar a Libertadores, e o meu contrato é renovado automaticamente se eu ganhar esses títulos. Não, ele vai até dezembro. Olha o Cuca, o Cuca vem, faz o um contrato até dezembro de 2023, dezembro meu irmão, então se o treinador brasileiro não tem aceita, perspectiva, né? se ele aceita o jogo, Fernandinho, é, é, o jogo, tá aí contrato. eu não tô aqui para defender eles. É, tá no contrato. tá no contrato, irmão. Eu tenho multa na Band. Se eu quiser sair, eu tenho que pagar a multa. Eu tenho multa aqui. E aí é, é, é para os dois lados. É para os dois lados. Aí o que que acontece... O que foi, Veloso? Nada. Você tem multa? tem <risos> tchau. É tchau. A minha também. Os dois lados, tchau. A minha é uma mão aberta assim, ó. <risos> isso não quer dizer que eu seja melhor que vocês e vocês. A minha é tchau. Não é isso, não tem nada a ver. É, é, é o contrato que você faz. <risos> é. é o que você aceita. É, pois é. E eu, por exemplo, quando comecei na Band aqui, eu não tinha nem contrato. É. O Fernandinho sabe disso. Trabalhava por. Não, o o que você conquistou... eu, eu te... oh, meu cachê era 300 reais. 300 reais, eu era o quinto comentarista aqui. O quinto. E muitas vezes foi humilhado por determinadas pessoas, chefes aqui. Hoje não. Hoje não, meu irmão. Schneider, fala comigo. O Denis, fala comigo. O senhor Johnny sabe tem que falar. Meu irmão, essa é a parada. Agora eu tenho que respeitar a empresa. Então vamos lá. Treinador respeita clube? Respeita. Só uma palavrinha, sim ou não? Várias vale as situações, não. Na maioria, não. Não. O treinador respeita mais o clube do que o clube respeita o treinador. Isso. Verdade. O governador às vezes ainda nega uma proposta. Verdade. Mantém o seu contato. Alguns. Mas ele. Agora, clube não. Ele se merece. Foi, perdeu três, tchau. Ele se merece porque ele sai do Palmeiras, vai pro São Paulo e volta pro Palmeiras. Ele sai do Flamengo, vai para o Fluminense e volta mas pro é Vasco. é por isso que eu não critico no o treinador troca isso, de clube. Isso, eu, eu, eu só critiquei o, ju... o jogo. Porque é o treinador vai mandar toda O jogo semana. é covarde, o jogo é, é covarde, é covarde. Toda toda semana. Semana. é muito covarde, porque o Abel Ferreira, que criticou a empresa, você só está no Palmeiras. Você é tão ídolo do Palmeiras, mas tão ídolo, que você está ultrapassando o Ademir da Guia, Já ultrapassou o Marcos. Você já ultrapassou os ídolos. Isso no meu ponto de vista, Luciano Veloso não, é, que é ídolo. É gigante hoje. Você é muito gigante. Agora, saia do Palmeiras, seja mandado embora do Palmeiras e vai dirigir o Vasco. Aí você não tem a mesma coisa que o Vasco. Você não ganha o título carioca. Você é mandado embora. Aqui é assim, meu irmão. E agora reclama de jogos. Nossa, como tem jogo aqui. Mas tem mesmo. Ou não é verdade, Veloso? É assim. Quer fala dele. Aqui a banda toca desse jeito. Eu só queria lembrar. Por favor. Quando você fala de respeito do treinador com o clube e eu digo que eu não critico o treinador, porque aquele período que eu fui treinador é pequenininho, né? Mas eu fui de time pequeno também. Quando eu cheguei no clube, o dirigente é tudo igual, do time pequeno, do time grande. Aí eu cheguei, o, o, o dirigente falou para mim assim, ó, você está sendo contratado, mas aqui é resultado. Se perder, você vai embora. Eu Falei, beleza. Só que se eu ganhar, aparecer uma proposta, eu também posso ir embora, então. Tem que ser igual para os dois lados. Por isso que não dá para criticar. Então vamos lá. Se manda embora quando vai mal, se o cara vai bem e quer ir embora, não pode reclamar. Eu vou, vou dar um exemplo para vocês. Pode mostrar aqui a bola, que eu seguro a bola em qualquer lugar. Jogador de futebol, você não sabe nem bater escanteio. O Corinthians foi O Fagner saiu, os caras não foram bater escanteio. Isso é comando, velho. Isso é comando, irmão. Isso é treinador, velho. Isso é treinador. Aí é o seguinte. Vamos lá. Se você pegar, por exemplo, o que acontece no futebol brasileiro hoje, vai do São Paulo, do São Paulo, todo mundo já não sabia que ele ia cair? Já sabia. Mesmo não tendo informação. Sabia. Ele sabia. Cara, eu não tinha informação nenhuma. E onde se tivesse daria. Meu irmão, todo, qual é o único nome que estava para assumir o Corinthians sem ser o Cuca? Me fala um só. Chit. O, mas o Tite queria O Tite foi soldado pelo Não, deixa de falar. eu te falar Veloso, deixa eu te falar Você pode acreditar O Tite não foi soldado só pelo Corinthians Ele não vai trabalhar em 2023 Acabou Ele só vai trabalhar o ano que vem E todo mundo queria o Tite no Corinthians Eu queria o Tite no Corinthians, pô Ele é o maior criador da história do Corinthians Mesmo me processando, tá tudo certo Não tem problema nenhum Tá na paz de Deus Agora, quem é o outro nome? Me fala um só, um. Se o Dorival não tivesse empregado, seria. Mas ele já tinha acertado com o São Paulo. Nossa, horas antes, horas por... antes. Horas antes? Então, pelo um pouquinho. pouquinho. É muito simples de saber que era o Cuca o nome. Aí, como, o do tem esse entendimento. Ele acertou em relação ao Cuca, Veloso, para tomar conta do time? É, o, o Cuca, no mercado, é o nome, né? Um treinador vencedor, um treinador que vem recentemente de trabalhos bons, com elencos difíceis também. Era o Cuca um cara consegue levar mercado. bem. O Sozinho lembrou do Luxemburgo ontem. É, pô. Mas parece que lá não, não teve esse nome, não foi é, Ele teve muito ventilado, sucesso não. no Corinthians. Por isso que eu falei aqui ontem. Por isso que eu falei eu... dele. Não, por isso que eu falei do Luxemburgo ontem. Foi um cara que teve uma passagem vitoriosa no, no, no Corinthians. Aí eu não lembrava desse fato do, do, com relação ao Pucca. O Sene podia treinar o Corinthians? Não vai nunca. Ah, acho que agora não. É muito Filipão, recente. Porque o Filipão não quer mais. né? Eu sempre, eu sempre gostei de quando o Filipão... Saia dos clubes, eu sempre achei que ele tem a cara do Corinthians. Ele tem, o mesmo. jeito marrento, esse jeito dele, essa coisa, mas a, a, o vínculo com. É a é, mesma coisa ele treinar o internacional. É, é difícil. Sabe, é difícil. É, não é não por dá ele. Hoje não, hoje vai não. vai acontecer dá. isso. A imprensa vai massacrar ele. De todas as vezes que ele falou, brincou sobre o Corinthians. O Luxemburgo, me desculpa, ele não está mais preparado. Se ele quiser treinador ser treinador do Corinthians, ele que se prepare de novo. Ele que vai treinar outros clubes, porque ele não quis fazer isso. Então, para mim, o Luxemburgo é carta tá fora do baralho, por enquanto, em qualquer time. Cai o Vasco, o nome do Luxemburgo é? Cai no, no Fluminense. O Luxemburgo não está mais nisso, mas ele tem que voltar. Então ele tem que falar: eu quero ser treinador de novo e eu vou trabalhar no Londrina, vou trabalhar no, na Ponte Preta. O Dorival fez isso. Ele estava muito tempo fora, foi lá no Ceará, com todo, na, o respeito, com todo ao respeito ao Ceará. Você não é grande centro Lógico. Do o que, que ele fez? Foi lá no Ceará, fez um bom trabalho, aí ele voltou. Isso, agora o Luxemburgo não tem condições hoje de assumir o Corinthians assim, nesse sentido. O, o, tem os gols do Corinthians aí, Cascão! Vai ter! Vamos lá, senhor! Então, com relação ao Cuca, eu acho que é um, um, um nome perfeito, pô. É um cara de pulso que firme, já trabalhei com dia. ele. Já trabalhei já com o Cuca, dividi o vestiário com o Cuca. É um cara de um pulso firme, Um cara conhece futebol, um cara, linha dura, é... Olha, ambiente, se não fizer, se não seguir a linha dele, vai, vai ter problema, vai ter problema. Mas como o Corinthians precisa de um cara assim, né, mais pulso firme, né... Que não vala só o ambiente, né? Porque se fala por muito do ambiente. pulso firme, cara? É o que o Abel não, Ferreira tem. Não dá... o, o Fernandinho... Pulso firme é igual, hoje, igual hoje. o Schneider tem aqui. Juni... O, o Sinai tem pulso firme. Será dele tem... no Corinthians isso? Mas, era... ué, se o ambiente era ruim... Desculpa, Fernandinho, mas eu vou te fazer a pergunta. Se o ambiente era ruim com o Vitor Pereira, e chegou onde chegou, se o ambiente é bom com o Fernando Lázaro, por que que... Por que que não ganha? Me explica. O Vitor, o Vitor, o Vitor Pereira... É linha dura, é chato. Todos os jogadores eu falam que ele filho é, filho é linha Dinho. dura. Que Luxemburgo entre... era linha dura. O Luxemburgo se... era linha dura. Você entrevistou Filipão, a maioria dos jogadores. Filho... Meu irmão, para ser treinador, o cara tem que ser linha dura, irmão. É. O cara não pode ser amiguinho de jogador. O jogador não presta nesse sentido. O jogador não tem personalidade. O jogador não fala a verdade pro outro. Não faz isso Se o jogador for cobrado, acomoda Está é, acomoda, é. acomodado, meu irmão Ambiente tá acomoda, bom é quando você ganha Ambiente bom é <coughs> onde você faz as coisas do certo A linha reta, esse é o ambiente bom Porque é o seguinte Quando o Cuca, por exemplo, foi no Bem Amigos Alguém falou contra disso? Algum perguntou do caso? O apresentador perguntou? A comentarista perguntou? Tá e por... eu pergunto pra ele aqui, se ele quiser. O problema é a se... não, campanha, não. Pera aí, né? Não, peraí, Fernandinho. Tô... Fala, seu então, Fernandinho. É, não, o problema é essa campanha. Não, Defende não, eu tô falando uma outra coisa, eu, eu não isso eu tá eu tô falando história. disso, mas olha, qual a diferença? Não, por ele... isso que tá Se ele foi condenado, choque. se ele tomou isso, se fez isso, a parada é igual para todo mundo. Só que assim, alguém perguntou? Alguém perguntou? Alguém foi lá junto perguntar, meu irmão, você não merece fazer isso, porque é fácil na internet, né? É fácil escrever. E não dá cara para bater. Eu, falo, eu perguntaria para ele, você está preparado para ser chamado de estuprador, por exemplo, em campo de futebol? Você está preparado ou não? Se você não tiver, não assume o Corinthians. Então você tem que falar, meu irmão. Tem que tem que falar. Não pode. Tem que falar. Porque eu, eu, acho que o Corinthians contratou um baita treinador. Agora, tudo isso que está acontecendo, vamos lá então. Aí, quem faz as coisas, as perguntas... Vocês perguntaram isso? Na hora que ele estava lá na Rede Globo, quando foi campeão da Libertadores? Alguém perguntou? Você acha que tem chance do Cuca não assumir? Então, o eu Veloso fui, eu, fui, eu fui fazer. Eu fui fazer o evento ontem, na Dutra Máquinas. Fiz lá e voltei para casa. Cheguei em casa às 8 horas. E aí, eu comecei a ver as coisas. Tudo. Aí, é o seguinte... O que... E aí, assim... Que eu sei alguma coisa? Eu não sei nada. Eu só sei que a apresentação é a assim, Que ele já está no Boletim Informativo Diário. Ah, já foi. Ele já tá, tá, no, BID. tá, no, ele BID. tá no BID. ele está no BID desde ontem e também o Donival Júlio. Se eu tô no BID desde ontem e eu faço o contrato com ele, o Duílio, o Alessandro, o financeiro, o advogado do Corinthians, se vocês fizeram... Aí é o seguinte, aí na apresentação... Não, se ele está no BID... Ele tá no BID, irmão. E se ele aceitou o desafio, ele sabia também. E a direção tem que estar junto com ele na apresentação. Desculpa, Fala aí, Fernandinho, do que eu estava falando. Não, a direção tem que estar tá presente. Da campanha na... do respeito das Minas. Pode ah, falar, então, Fernandinho. É isso, é porque o Corinthians eu te fez essa desculpa, campanha. Desculpa, Fernandinho. Não, imagina, o que te peço. O, o Corinthians fez essa campanha Respeita a mina, as Minas Justa, correta, honesta e necessária. Mas tem que respeitar é, esse as minas confronto, lá também, cara! É, mas eu tô dizendo, é esse confronto que tá dando em relação a essa situação do Cuca. Estão dizendo que o Corinthians não tá honrando o, uma campanha que ele defendia. As pessoas que estão insatisfeitas... Mas o São Paulo não fazia essa campanha? Não, não. A Rede Globo não, não fazia? A, essa, essa campanha o Palmeiras não do fazia? O Santos não fazia? Os clubes do país não faziam? Não faziam isso? Então, vamos fazer o seguinte? Vamos esperar ele apresentar Cinco horas? E aí segunda-feira a gente fala disso? Né? Vamos ver quem vai estar na coletiva se vai fazer a pergunta para ele. E ele vai responder. Porque tem que responder, irmão. Vai lá com a esposa, vai com as filhas. Senta lá e fala o que aconteceu. Ele já deu entrevista. Então, meu irmão, eu vou esperar a entrevista dele. Eu vou esperar o que o Corinthians vai fazer.